Se você já participou do SISU, com certeza já deve ter visto o mesmo curso na mesma universidade, só que com nota de corte diferente, certo? Então, mas sempre tem aquela diferenciação nas classificações, que são a licenciatura, o bacharelado, o tecnólogo ou a BI. Se lembra? Meu nome é Juliana Tavares, eu sou do time pedagógico aqui do Descomplica, e hoje eu vou te ajudar um pouquinho com essas diferenciações de classificação, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que a gente está na reta final do Enem e o Descomplica está preparando uma série de conteúdos incríveis para te guiar nesse processo final. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vambora! Antes de explicar sobre cada tipo de graduação, é importante lembrar que bacharelado, licenciatura e tecnólogo são mais que titularidades. Dependendo da modalidade que você escolher, seu currículo vai mudar, o que, consequentemente, vai mudar o que você vai aprender dentro desse curso. Por isso, é muito importante que você preste muita atenção. Então, bora começar com o bacharelado? No bacharelado, você vai construir uma base teórica super consistente, mas também vai precisar de muita prática, beleza? O objetivo do curso é de preparar para o mercado de trabalho, mas claro que também abre portas para pesquisas acadêmicas, escrevendo artigos, etc. O foco é o conhecimento geralzão, que vai te dar preparação para cargos como assistente, analista, supervisor, coordenador, entre outros. Se você quiser dar aulas sobre esse assunto, não tem jeito, você vai ter que fazer o mestrado. E os cursos de bacharelado duram entre 3 a 6 anos. Mas Juliana, você pode me dar alguns exemplos de curso de bacharelado? Claro que eu posso, jovem Padawan. Alguns exemplos de curso de bacharelado são direito, medicina ou engenharia. E para você exercer profissões como advogado, médico, engenheiro e muitas outras, você vai precisar ter diploma de bacharelado para exercer o título de bacharel. Tá, mas e a licenciatura? Como funciona? A licenciatura vai te dar toda a base teórica que você precisa mas vai ter uma pegada voltada para a pedagogia. Por isso, você encontrará algumas matérias que vão te ajudar em sala de aula, como, por exemplo, didática e prática de ensino, e matérias mais conceituais, como filosofia e sociologia da educação. Portanto, se você quiser dar aula para ensino fundamental ou médio, é essencial que você tenha um diploma em licenciatura. Os cursos de licenciatura costumam durar, em média, de 3 a 4 anos. Cursos como biologia, matemática, letras ou artes e outras disciplinas que você encontra na escola. Você também vai encontrar na faculdade como bacharelado ou licenciatura. Mas aí você tem que pensar no seu só. Se você tem vontade de dar aula de português ou literatura, você pode cursar Letras como licenciatura. Mas se você tem vontade de ser revisor, ou editor de textos, você pode pensar em letras como bacharelado. E se você preferir, você também pode ter as duas formações. As faculdades costumam ter sistema de reingresso para que você possa ter diploma de licenciatura ou bacharelado. Ah, e uma informação super positiva, é que, segundo o INEP, os profissionais de educação têm alta taxa de empregabilidade. E lá em 2015, 18% apenas das pessoas faziam licenciatura. Isso significa que o mercado de trabalho precisa de mais docentes e que não há o suficiente por aí. E que quem faz educação tem mais chances de sair empregado. Os cursos de tecnólogo são para quem quer entrar logo no mercado de trabalho. Eles são pensados para necessidades específicas de uma área específica, de uma profissão específica, e dão bastante peso para a parte prática. Além disso, costumam ser bem curtinhos, durando entre dois a três anos. Apesar de muitas pessoas terem dúvidas, o curso de tecnólogo pode sim ser uma graduação. Esse é o caso da Faculdade de Descomplica. E sim, você receberá um diploma quando você se formar. Um ótimo benefício para os tecnólogos é que as chances de conseguirem um emprego são muito maiores. Segundo o estudo da Fundação de Tule Vargas a taxa de empregabilidade é 90% maior entre os estudantes que fazem cursos tecnólogos. Cursos como Marketing, RH, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e muitos outros podem ser tecnólogos. E não sei se você sabe, mas o Descomplica é uma faculdade e aqui na descrição eu vou deixar para você uma lista de vários cursos tecnólogos que nós temos. Falando sobre faculdade de Descomplica, preciso te dizer que o Descomplica virou no um Centro Universitário. Agora temos mais de 20 cursos na área de Educação, Gestão, Tecnologia, e engenharia. Ah, claro, todas as aulas são do jeitinho descomplica que você já conhece. E se você tá focado no Enem, mas tem alguém da sua família ou algum amigo querendo fazer faculdade, recomenda a faculdade descomplica para ele. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você ficar por dentro de tudo. Bem, a gente já tá chegando no final do vídeo, mas antes dele terminar, eu preciso te lembrar de duas coisas. Em algumas faculdades, você precisa escolher a titularidade antes de fazer a matrícula. Então, você precisa ficar de olho se existe a possibilidade de você mudar a titularidade no meio do curso. Caso você encontre algum curso como ABI, lá no SESU, vou te explicar. ABI é área básica de ingresso. E aí você pode escolher ABI e você só escolhe entre licenciatura e bacharelado depois de alguns períodos da faculdade. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Editor, bota esse aviso em algum lugar daqui dessa tela, para eles não esquecerem tá bom? E manda esse vídeo para todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida relacionada a esses assuntos, deixa aqui na descrição, comenta bastante, quem sabe eu não volto para fazer uma parte 2, né? Beijo e até a próxima. Tchau. Meu nome é Juliana Souza. Eu achei ruim, eu posso gravar outra? Eu pediria pra você retomar só a sua apresentação. É porque eu tô... uma pausa. É o meu próprio nome. Pausa? <risos>